três estradas. Hoje vim fazer um passeio há é, mais ou menos uma hora e meia de Santiago, lado do centro. O passeio se chama Cajón del Maipo, mais termas da colina. E agora a gente está no meio da estrada, a gente deu uma parada aqui para ver aquele vulcão. Ele é o vulcão São José e dá para ver que tem neve ainda nele ali em cima, mesmo sendo verão. Tá o maior calor e tem neve lá. E aqui atrás também tem vários cavalos selvagens. E um burro. Mas, enfim. A Maico fica na Cordilheira dos Andes. É um canyon. É uma, acho que é o maior grupo de montanhas do mundo. É muito grande, muito extenso e muito alto também. Dá pra você fazer qualquer tipo de atividade. Tanto você, dá pra você relaxar nos spas, nas termas, como dá pra você fazer diversos esportes radicais. Tem rafting, tem é, salto, tem parapente, tem. Tudo que vocês imaginarem aqui tem de radical, então se vocês vierem pra cá e se hospedarem aqui, vai ter muito o que fazer. Enfim, hoje a gente fez um passeio bate e volta, porque a gente está hospedada lá em Santiago. É um passeio de dia inteiro e a gente está só no comecinho ainda. Mais tarde eu mostro pra vocês o que mais que a gente vai fazer por aqui. Música estamos agora nas termas da colina, aqui as águas chegam a 70 graus celsius, realmente está muito quente ninguém está conseguindo entrar aqui. E são várias piscinas de água, de água muito quente que vem do vulcão, então, a gente vai entrar, ver se tem alguma que dá para entrar, porque está muito quente. Vamos lá! Águas vulcânicas que vêm é, e fazem essas piscinas aqui. Essa aqui é a mais, a menos quente, então tá todo mundo aqui. Enfim, agora vamos curtir um pouquinho essas piscinas e daqui a pouco vamos fazer um piquenique ali embaixo. Estamos no último ponto do passeio, que é a Casa de Chocolate. E aqui vende bastante chocolate, doce, sorvete. É na caminho de volta né, para o centro. Então a gente passou aqui para dar uma relaxada, porque ainda tem muita estrada pela frente. Então é isso e até o próximo passeio.